Minha, mas assim, nem tudo que eu vendo eu tenho histórico, né? Então, tipo assim, às vezes eu tô colocando uma linha nova é, dentro do cenário de vocês. Pô, acho que você colocava produto novo a cada momento, né? Porque a gente sabe que toda hora, pô, fechei uma parceria nova, tal, surgia alguma coisa a, a, ali dentro. Como é que eu posso, então, planejar ou é, prever algo que eu não tenho histórico? Eu, ali não sei como que eu vou me comportar, é diferente do que quando ah, eu sei que o Magalu eu vendo bem aqui, eu vendo 200 desses no Magalu aqui, eu vendo tantos desses, tantos desses, ah, então tá, mil unidades dá para eu passar o mês aqui e eu, eu posso comprar cada... Mas eu não tenho esse número, onde é que eu vou buscar a informação ou que tipo de informação que eu vou buscar nesse caso quando o número não é meu? É muito mais fácil, né? Quando a gente já tem ali uma previsão, já tem um histórico dentro do negócio, mas a gente sabe que isso nem sempre é o cenário de fato. Então o que, que vai ajudar né? a gente a conseguir fazer, a entender ali o quanto que eu vou comprar, né? a chegar ali numa decisão? É, bom, análise de mercado importantíssimo. Gente, eu acho que a análise de mercado tinha que ser um dos pilares de marketplace, assim, de, de operação, porque é para tudo, né? E, e não diferente seria aqui para planejamento de vendas. Então, com a análise de mercado, eu consigo entender o tamanho do mercado, eu consigo analisar concorrentes. Hoje tem muita. Né, já existem ferramentas ali que podem é, ajudar nesse sentido. A gente é, pode falar aqui o nome, Helena? Não sei se. Pode, pode, pode tudo, né, tudo. Não, a gente pode citar é, todos. É, Tá? Não, é, por exemplo, a gente uh, usa muito aqui, né, a Nubimetrics, que, é, que a gente consegue é, analisar um concorrente no detalhe, as categorias, o tamanho da, da categoria, se caiu, se, se cresceu. Então, isso vai dando um pouquinho mais de segurança, né? De conforto ali para a gente chegar num número exato a ser comprado. Então, ferramenta, análise de mercado é super importante. A própria né, análise de comportamento do, do, do consumidor. É, analisar entender ali qual que é o comportamento de repente uma sazonalidade também é importante, é, outro ponto também que a gente né, que precisa levar ali em consideração seria a, a expertise ali também do próprio comprador, né, o feeling dele de saber o que, que vai vender bem, de estar atento aos fatores externos também. É, ainda, assim, eu trabalhava com, muito, com muitos produtos sazonais, então eu tinha que estar ligado ali no que estava que saindo, nas paletas de cores, de repente, de um produto que é né, que, que, a cor do ano, enfim, então tudo isso tinha que, ser, tinha que estar atento para conseguir comprar, então, assim, análise de mercado, ferramentas de BI, né? De informações ali do mercado podem facilitar muito. Analisar é, tem canais que mostram até o número, né? De produtos vendidos. É, isso ajuda também a gente chegar ali no número mais certeiro na hora de fazer uma compra. Boa! E, e entra até o, o você falou de feeling do comprador, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, tá, mas como é que eu vou fazer tudo isso dentro do que eu tenho? Por isso que é muito importante você fazer uma boa gestão do seu tempo, porque aí você vai ter que separar. Se você quer crescer, se você quer desempenhar, se você quer que o negócio continue, mesmo que você esteja sozinho na tua operação, e principalmente se você estiver sozinho na tua operação, você vai ter que se gerir muito bem. Você vai ter que ter um Sim. dia de fazer isso. Pô, é sexta final da tarde? Ah, cara, se a tua coleta passa quatro horas da tarde ali, pode ser que sexta, quatro horas da tarde você vai parar, você vai fazer isso, é sábado que você não precisa postar, é domingo? Ah, não, ali tem que ser enquanto o cara ainda está para eu poder conversar com ele. Cara, então se ajusta dentro disso, mas não descartem essa importância. E se vocês estão num mercado ah, que vive muito de tendências, a gente tem mercados tradicionais que acabam não sendo tão afetados por tendência, mas a gente tem mercado que são ditados só por tendência. Né? Então, se você sabe que a tua audiência, a pessoa que compra de você do outro lado, ela vai na modinha, então você tem que descobrir quem dita a moda. E você tem que seguir essa pessoa, acompanhar ela, colocar no teu Instagram, colocar no teu TikTok, é. colocar no teu YouTube. Porque se ela postar qualquer coisa, uhum. você tem que ver. Porque às vezes uma cor de unha que essa pessoa usa dita uma tendência dentro do teu mercado, né, Amy? exato. Eu tenho que ficar muito atento ali a todas as, essas mudanças de comportamento mesmo, né? Da sociedade para saber no que é postar. disso é, essa questão também de, de você, né, dos processos ali, de você se organizar para fazer tudo dentro da operação era muito importante né eu tinha já todo o meu processo ali que eu montava né? minha minha rotina né não é nem processo só mas a minha rotina para para não deixar de, de fazer essas coisas mais importantes de planejamento, é, mas eu, eu começava meu dia ali já dando uma analisada né, no faturamento, quanto que eu tinha faturado, quanto quanto que eu tinha vendido, quanto que eu já tinha faturado. É, depois eu já vinha aqui para a parte de compras. Eu já gostava de fazer isso logo de manhã, com a cabeça está mais fresca também e já e se tivesse algum problema eu já conseguia resolver ao longo do dia. E eu tinha dias estipulados para fazer também é, esse tipo de análise para analisar a tendência, para tentar fazer promoção para entrar nas campanhas dos canais, então com isso eu não deixava escapar ali o que era de, né, o que era importante para o meu planejamento para a escala de vendas dentro dos canais.